Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Piccoli, eu sou professora de hipnose, sou hipnoterapeuta e hoje eu trago para vocês uma ferramenta que eu uso muito no consultório, que é a âncora. Então se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta, como eu uso ela no consultório, o que ela significa e como que ela pode ajudar na sua vida, fica comigo até o final do vídeo que você vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá, âncora. Então o que é essa âncora? A âncora é uma ferramenta que nós ensinamos em consultório ou nas nossas formações de hipnose e PNL, enfim, em todos os lugares praticamente você aprende sobre ancoragem. E eu vou te dar alguns exemplos aqui de como essas âncoras acontecem naturalmente no seu dia a dia e que você nem imaginava para você entender como que é essa âncora. Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre a âncora é que ela é alguma coisa no presente que te remeta a algo no passado que te traga uma lembrança do passado, que te deixa num estado do passado. Por exemplo, vou dar exemplos para você. É, você já ouviu uma música de uma época sua do passado e voltou imediatamente para a cena? Ou voltou imediatamente para aquela lembrança do passado? Ah, uma música que te lembre alguém, uma música que te lembre amigos, que te lembre uma fase da sua vida. Ou ainda, você já viu um filme e aí você lembrou que nesse filme você estava assistindo com as pessoas xyz e que essas pessoas, e foi bacana, e que depois você fez isso, fez aquilo, e você lembrou daquela daquela daquele filme com carinho? Ou você já sentiu um cheiro que te remeteu a alguma coisa, por exemplo, um cheiro de chocolate, ou um cheiro de uma massa, ou um cheiro de alguma coisa que te remeteu, não a essa, esse cheiro do que você está sentindo agora, mas te lembrou de uma época da infância, onde alguém da sua família fazia bolo de chocolate, ou fazia macarrão aos domingos, enfim, já teve, já teve isso com você? Isso que você teve é uma âncora, ou seja, o sentir o cheiro e te remeter a algo do passado é uma âncora, o cheiro é uma âncora. Ouvir uma música hoje no presente e te fazer lembrar de uma época do passado, a música é uma âncora. Então, é algo que acontece no presente e que te remete ao passado. E essas âncoras elas podem ser visuais, como o filme você viu e com a visão do filme você lembrou de algo. Ela pode ser auditiva, por exemplo, quando você ouviu a música e isso fez com que você lembrasse de uma situação do passado. Ou ela pode ser sinestésica, por exemplo, você sentiu um cheiro, e aquele cheiro te fez lembrar de uma situação passada. Com, isso acontece naturalmente no seu dia a dia, isso é muito normal. Então, muitas vezes, você até as âncoras elas são negativas para você. Por exemplo, tem músicas que te fazem lembrar uma época ruim da sua vida, ou tem situações, ou tem alguma coisa que acontece no hoje que imediatamente te leva a uma situação passada que não foi positiva. Isso faz até com que você se sinta talvez triste, talvez chateado, chateada, exatamente como você se sentiu naquela época. Então, por que eu estou te explicando tudo isso? Porque nós, em consultório, nós ensinamos essa técnica para os nossos clientes. Nós, na hipnose, na PNL, nós ensinamos essa técnica para os nossos alunos, porque é uma técnica extremamente útil. Porque se você naturalmente consegue fazer com que algo no presente te remeta a algo do passado, imagine isso para a parte positiva. Vou te dar um exemplo. É, imagina você precisando tomar uma decisão e de repente precisando sentir coragem e você não tem a coragem naquele momento, imagina você conseguir trazer uma coragem que você teve no passado para tomar essa decisão naquele momento, ou imagina você diante de uma briga, diante de uma situação desagradável, você precisando se sentir calmo, calma, senti sentir tranquilidade, que nesse momento você não está, mas que numa situação passada você sentiu. Ou ainda você, por exemplo, é, precisar ter uma disposição que nessa época da sua vida você não tem e que você pode pegar uma época passada onde você sentiu disposição. Entende quanta coisa a âncora pode trazer para você? Então, em consultório ou em treinamentos, a gente ensina como a pessoa instala uma âncora de forma induzida porque já que você faz isso de forma natural, já que quando você está num momento imediatamente você marca esse momento, e aí no futuro, quando você ouvir de novo uma música, por exemplo, te remeter a esse momento, você também pode fazer isso de forma induzida. Então, só para você ter uma ideia de como isso acontece no, no seu tempo presente, como a âncora ela é instalada naturalmente em você. Você está lá, por exemplo, com um grupo de amigos, numa situação muito agradável, sei lá, vocês se reuniram, foram num bar, foram num restaurante, ou foram na casa de alguém, fizeram um churrasco, enfim, uma coisa bem bacana. E com isso, vocês começaram a escutar uma música, começou a tocar uma música no rádio, e todo mundo começou a cantar ao mesmo tempo, numa fase muito feliz, numa coisa muito feliz, e pronto, talvez... Só esse momento já seja suficiente para a próxima vez que você ouvir essa música, você lembrar da situação agradável. Ou você está conhecendo uma pessoa nova, ou você está namorando, ou você está ficando com uma pessoa nova. E quando você vai no primeiro encontro, vocês escutam uma música num restaurante ou numa, num lugar onde vocês estejam e essa música é uma música que marca vocês, porque de repente vocês comentam sobre ela Talvez esse momento seja suficiente para que essa música remeta a novamente essa situação ou essa pessoa e você sempre vai lembrar dessa pessoa E talvez se você não tiver um relacionamento duradouro com essa pessoa no futuro você talvez escute essa música e você não vai mais se lembrar de uma forma agradável. Talvez você se lembre com tristeza. Poxa, olha, não deu certo com aquela pessoa e tudo mais. Mas você entende que às vezes basta um momento, às vezes basta uma situação para que você tenha essa âncora instalada. Então como é que você consegue melhorar isso? Ou como é que você consegue ajudar para que essa âncora não fique? Vamos supor que você queira que esquecer uma âncora, ou queira que uma âncora não permaneça mais na sua vida. Você pode, em momento, vamos, vamos dar um exemplo de uma música. Vamos supor que essa música te lembre algo negativo. Então, você não quer mais que ela te lembre algo negativo. Então, o que, que você pode fazer? Quando você estiver num momento muito feliz, você pode colocar essa música para que você associe ela com o um momento feliz. Você pode gastar essa âncora. O que significa gastar essa âncora? Você pode ouvir, ouvir, ouvir, ouvir em diversos momentos da sua vida, de preferência momentos onde você estiver se sentindo bem, para que você não te coloque mais para baixo, para que você gaste ela e ela perca aquela característica de te lembrar de alguém. Ou como é que você faz para reforçar uma âncora? Por exemplo, se você quer sentir uma coragem muito grande na hora de você tomar uma decisão. Quando você estiver se sentindo com muita coragem, você pode fazer um movimento do seu corpo que te faça reforçar essa coragem. Por exemplo, você pode segurar o nó do seu dedo aqui. Então, você está se sentindo muito corajoso, muito corajosa, você faz um movimento e aí com esse movimento você associa a coragem com esse movimento. E todas as vezes que você sentir coragem, você vai reforçando essa âncora para que o dia que você precisar dela, você pode apertar e imediatamente você vai trazer a coragem dentro de você. Ou, de repente, você pode precisar de calma. Então, você pode fazer um movimento para quando você estiver com calma, você precisar e ativar esse movimento. Então, quando você estiver sentindo muita calma, em qualquer parte da sua vida, faz um movimento, que pode ser, por exemplo, segurar esse dedo, por exemplo. Então faz um movimento, associa a calma com esse movimento, vai reforçando, todas as vezes que você sentir calma, você aperta esse, esse mesmo lugar, com a mesma intensidade e todas as vezes que você precisar de calma, você aperta. Importante, precisa ser todas as vezes que você precisar, porque senão vai gastar aquela âncora. Lembra que eu dei o exemplo da música? E outra coisa importante, não pode ser um lugar onde você use sempre. Porque se for um lugar onde você usa sempre, por exemplo, vamos supor que você tenha mania de estalar os dedos, esse movimento já não vai ser um movimento bacana. Outra coisa, você tem que tomar cuidado, porque você até pode colocar vários sentimentos no mesmo movimento, mas tem que ter sentimentos que não sejam contraditórios. Por exemplo, não vai colocar um sentimento de euforia com um sentimento de calma no mesmo movimento, senão vai dar um colapso e esses movimentos não, esse movimento já não vai mais funcionar, entendeu? Então basicamente é isso, todas as vezes que você sentir esse sentimento bom e que você quer depois usar para o futuro, você faz um movimento para reforçar isso e vai fazendo, vai fazendo, para quando você precisar você faça isso. Em consultório a gente consegue fazer isso de forma induzida, muito mais rápido do que você ficar reforçando isso é, o tempo todo, mas essa é uma forma que você consegue fazer naturalmente na sua casa e você consegue ir reforçando essas âncoras para você usar no seu dia a dia, tá bom? Eu espero que essa ferramenta tenha feito muito sentido pra você. E se você fez aí essa âncora ou tá reforçando, se você colocou ela em prática, faz um comentário aqui embaixo, me, me fala se tá dando certo, se você está usando essa âncora ou qual âncora que você colocou. Então é isso, eu acho que eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo pra você!